Quando as pessoas me perguntam a respeito dos livros que mais me abençoaram depois da Bíblia, esse é o que normalmente cabeça a lista e vem em primeiro lugar. O Vinho Novo é Melhor. Uma biografia de um sul-africano chamado Robert Thom que me abençoa demais. Eu parei de contar quantas vezes eu li esse livro na de número 17. Foram mais vezes. Me inspirou demais a querer viver o sobrenatural de Deus, a andar em fé, a conhecer a ação e o poder do Espírito Santo e ele consegue embutir na narrativa da sua vida princípios bíblicos que nos despertam. Uma leitura mais do que recomendada. Eu gosto sempre de citar uma frase que ainda vem como recomendação na contracapa do livro. Essa é a história de um homem que vinha invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Disponível no orvalho.com. Adquira o seu.